Boa noite a todos, é com muita alegria poder estar fazendo o evangelho depois de tanto tempo nessa casa maravilhosa que sempre nos acolhe, mesmo à distância. Uh, boa noite aos que estão nos assistindo pela, pelo Facebook pelas redes sociais, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vamos então, fechando os nossos olhos... Agradecendo em primeiro lugar a oportunidade de estarmos aqui, colocando em nossa tela mental e em nosso coração a figura de Maria, essa mãe querida e abnegada, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos pegando pelas mãos, nos incluindo. Vamos também mentalizando a figura de nosso mentor e do nosso anjo da guarda, agradecendo a possibilidade de estarmos aqui, acalmando os nossos pensamentos, permitindo vivenciar este momento único, este momento só nosso esse estar aqui, independente do lugar que estejamos, mas estar aqui conosco. E assim, com Maria em nossa mente, possamos mentalizar a figura do Cristo, deixando-nos envolver com seu olhar sereno e tranquilo, com seu amor incondicional que nos ilumina. E assim, com Maria e com Jesus, possamos levar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai, ao Pai da vida, por nos oportunizar esta encarnação, por nos oportunizar estarmos aqui neste momento, por nos permitir aprender sempre,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 que é um alerta para esses dados tão chocantes que a Organização Mundial da Saúde uh, nos coloca e cada ano a gente fica, né, a gente vem embora esse ano com a pandemia, os dados têm, de certa forma, nem aumentado, nem diminuído, mas estado num patamar, um, não melhor, né, mas sem grandes evoluções. Uh, os números nos assustam. né. E o, seria, a gente vai procurar contribuir por meio da doutrina espírita com esta situação do suicídio que, como eu disse, assola não só o nosso país, que tem altos índices, né? até gostaria de compartilhar com vocês, como o mundo todo. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela coloca que o suicídio está entre as dez principais causas de morte uh, da humanidade mais de um milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos, isso em termos do mundo. Né? E no Brasil, a cada 45 minutos, é né, o tempo que a gente vai ficar aqui nessa casa mais ou menos, um brasileiro ou uma brasileira chega a tirar a, a sua vida. E eh, não são pessoas de uma determinada classe social, mas são pessoas de diferentes contextos socioeconômicos e diferentes idades. São pessoas idosas, são jovens. A taxa de, de suicidas entre os jovens de 15 a 28 anos mostra que eh, essa é a quarta causa uh, de, de morte entre os jovens de 15 a 28 anos. Então, uh, é um número quando a gente analisa bastante alarmante, né? É um suicídio praticamente em cada 100 mortes. Esses dados vocês encontram na, na internet, né? Mas, por que, que eu quis trazer esses dados, né? Por que será que está acontecendo isso no nosso no mundo, né? Uh, normalmente, em primeiro lugar, né? Mostrar o quanto é importante... Uh, a veiculação dessa dessa campanha, né, de se falar do do suicídio, seja aqui na comunidade religiosa, na casa religiosa, seja na escola com os jovens, seja na família, nos grupos sociais, na mídia principalmente, para que a gente, para que as pessoas possam buscar outras alternativas, né? E por que que será que esses números são tão alarmantes? Porque normalmente nós somos pessoas imediatistas, a gente quer tudo para ontem, a própria sociedade que a gente tá vivendo, né, essa coisa do celular, tudo tão instantâneo, não só o celular, mas a mídia como um todo, né, uh, faz com que a gente não, não espere, então a gente não espera fila, a gente não espera nada, a gente quer resolver. E muitas vezes a pessoa, ela tá querendo, na verdade, resolver o problema dela. Ela tá, seja qual for o tipo de problema, ela quer uma solução. E a solução, às vezes, que ela encontra é tirando a própria vida, porque ela acredita que uh, a vida acaba, né? A vida é finita. Então, eu... Tirei a minha vida, acabou, resolveu o meu problema, tá tudo certo. Pelo contrário, né? a gente sabe que a minha dívida fica maior. Né? Eu vou simplesmente o que eu tinha para vivenciar e eu fiz uma, um corte nisso, eu vou uh, simplesmente ter que num outro momento, numa outra volta aqui, uh, conseguir resolver. Né, Consegui uh, fazer aquilo que eu havia me proposto E mudei de ideia no meio do caminho O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 né, uh, Bem-aventurados os aflitos, os itens 14 até o item 17 Ele aborda sobre a questão da loucura e do suicídio né, ou melhor, O suicídio e a loucura uh, E ele começa falando assim a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Se a gente conseguir né, se manter tranquilo diante da tempestade, se a gente conseguir se manter Resignado, ou seja, eu procurar entender que aquilo que está me acontecendo, aquele problema que eu acho que não tem solução, eu procurar entender o, o porquê daquilo que está me acontecendo, certamente eu vou conseguir sair melhor do que eu estava, né? Então, uh, logicamente, né? Que às vezes a pessoa que está numa situação difícil, mas é fácil falar se ela não está vivenciando isso, certo? Porém, o que, que a gente, uh, o que, que a doutrina espírita, o que, que o, o nosso estudo da doutrina do evangelho nos mostra? Que realmente a vida, como ele coloca aqui, né? Que a vida, ela continua após a morte. Então, o meu problema vai, eu vou levar com ele, né? Meu ex-marido sempre fala assim, vamos resolver enquanto a gente tá aqui, porque depois vamos ter que voltar de novo, né? Uh, então, vamos procurar resolver da melhor forma, com as melhores ferramentas que a gente tem nesse momento, para a gente poder uh, seguir a nossa evolução. Né? E aqui no, no, nesse, nesse item do, do capítulo 5, ele coloca né, que ó, uh, é incontestável que quem tem sempre por causa de um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem, vão procurar, vão achar que o suicídio é a melhor solução. Então, uh, às vezes, né, a gente vê quando a gente conversa com os jovens, né, quem tem uh, esse contato maior com os jovens das diferentes, dos diferentes contextos econômicos, vamos dizer assim, a gente percebe o quanto às vezes eles se encontram perdidos, ao ponto de se mutilarem para chamar atenção, ao ponto de, se, de, de estarem com grupos que ali não vão uh, ser para eles a melhor companhia. Isso tudo por quê? Porque eles se encontram, na verdade, perdidos dentro do caminhar. E o que vai fazer com que eles se encontrem? O diálogo, a gente saber ter o tempo de parar e ouvi-los. Isso eu dei o exemplo do jovem, mas qualquer pessoa. Né? Uh, e a gente procurar uh, se colocar no lugar dele sem julgamentos. Porque a, a, a gente é muito bom, às vezes, para julgar o outro, porque a gente acha que com a gente não seria assim. Né? Mas se a gente fosse a pessoa, com a cabeça da pessoa, com a história da pessoa, a gente poderia ser pior. Então, é importante a gente, quando a gente for ouvir o outro, ouvir sem os julgamentos. Né? Limpar, né? Limpar bem os óculos do orgulho para ver o outro e para uh, poder ajudar, porque às vezes o que ele quer mesmo é falar. E muitas outras coisas, né? o fato da pessoa, uh, como eu disse no início, né? a questão da, do que a mídia vi, veicula, dessa questão do ter, da questão da, do materialismo, uh, levam a pessoa a achar que tudo é finito e não buscar outras alternativas para resolver os seus problemas. Mas... O que acontece com aquela pessoa que não conseguiu uh, seguir nesse caminho, que não teve ninguém para ouvir, que não teve uh, uma mão que a ajudou, né? uma porta aberta de uma igreja, de uma casa espírita, de uma casa religiosa, que, pudesse, que ele pudesse entrar e falar e evitar o, o mal? Uh, o que, que vai acontecer com ele? O Divaldo fala assim que, tecnicamente, ele vai sofrer muito. Né? Na outra dimensão, quando ele chegar no plano espiritual, ele vai sofrer bastante. O sofrimento do suicídio é grande, porém, a misericórdia de Deus é maior ainda. Então, ele permite que uh, aquele irmão que, naquele momento, ele não tinha a... A noção, vamos dizer assim, uh, me, me fugiu a palavra, não seria bem noção, mas aquele irmão que naquele momento não teve a calma, a resignação para evitar o, a, o ocorrido, ele vai, uh, Deus vai analisar né, a, a melhor forma, e na sua misericórdia, ele vai encontrar um caminho para que esse irmão possa. Ser resgatado e resgatar-se, principalmente. Uh, é importante pensar, né? a gente vê a, os livros, a literatura espírita, né? um, uma das mais famosas aí é Memórias de um Suicida, que uh, mostra o sofrimento do, dos personagens no Vale dos Suicidas. Né? Eu não consegui sair do capítulo 1. Um. Então, uh, mas aquilo lá, não, né? não, não consegui não ir para frente, então não era uma leitura para aquela época, tentei começar de novo, não deu certo, então não é nesse momento. Uh, mas também, a gente tem, tudo evolui, quando a Dona Ivone Pereira escreveu, tem muito tempo, isso significa que pode ter acontecido muita evolução no plano espiritual, uh, e talvez não seja mais daquela maneira, ou seja... Mas, independente da maneira que ele vai sofrer, ele vai sofrer. Porém, Deus permite que ele possa, depois de ter se acalmado, voltar ao plano físico com uma outra oportunidade. Com uma outra possibilidade. E o Divaldo, ele, Divaldo antes Emanuel, ele coloca que existem alguns reflexos do suicídio. Porém, que eu achei bastante interessante quando eu li, porém não significa que todo mundo que tem esse problema se matou, certo? Uh, então, ele fala assim, que os que se envenenaram vão voltar, uh, vão trazer, ou melhor, afecções uh, do aparelho digestivo, doenças de sangue, disfunções endócrinas. Os que se incendiaram vão trazer aquela doença da, da pele desquiquitiosa, aquela escama de peixe. Os que se asfixiaram uh, vão trazer uh, processos de, uh, de doenças nas vias, uh, processos graves, né, nas vias respiratórias. Os que se enforcam vão trazer distúrbios do sistema nervoso e muitas outras que ele cita aqui, né? Estou colocando algumas, como eu disse. Não quer dizer que, por exemplo, se eu tenho um problema no meu pulmão, significa que eu me matei, né? Mas, uh, o que, que ele quer nos mostrar com isso? Da importância da gente cuidar-se, cuidar do nosso corpo. Porque essa, esse envoltório aqui que a gente tá, que às vezes pode não estar tá do jeito que a gente quer, porque talvez a gente deixou ele ficar desse jeito, talvez não a gente deixou ele ficar desse jeito... Uh, esse, esse corpo que está aqui é o veículo onde o nosso espírito está. Onde nós, o que nós estamos usando para a nossa evolução. Então, quando eu tiro a minha vida, eu estou cortando a possibilidade de evolução do espírito que habita esse corpo aqui. Eu vou uh, ter que depois... né uh, Resolvesse o problema que eu vou ter que consertar isso que eu fiz. E Deus permite que, que ocorra esse conserto. E ele coloca assim uma frase: ou seja, guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Então. Que a gente possa cuidar-se, né? Cuidar do nosso corpo. Como que a gente pode ajudar aquele irmão que está numa situação que ele não consegue compreender? Evidentemente, ou mesmo a gente, né? Porque a gente tá falando daquele irmão, mas às vezes é a gente mesmo. Que se descuida e que pensamentos ruins, vibrações, a gente se abre para vibrações negativas e pensamentos negativos. Então, que a gente possa, né, e as pessoas que estão uh, nos ouvindo, possam refletir sobre isso. Então, o que ele nos mostra? Né? Ele nos mostra da importância da gente estudar. Primeiro de tudo, da gente uh, ter que fazer a prece, da gente se conectar com Deus. Cada um tem o seu jeito. Da gente estar aberto ao estudo, às boas leituras, o Evangelho no lar, né, que a gente sempre fala aqui. Então, é a possibilidade, são uh, instrumentos que a gente tem para ajudar. Estar sempre aberto a ouvir o outro. Porque, às vezes, aquele momento que a gente sentou e ouviu, olhando no olho, conversando, ou apenas ouvindo a gente pode fazer a diferença para o outro. E no, aqui no, no, no item né, 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, ele fala assim, o espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Então, o nosso exemplo como espírita precisa sempre prevalecer. Né? Então, quais são esses, esses motivos? A certeza de uma vida futura, em que ele, sábio ele, será tanto mais ditoso, quando, quanto mais inditoso e resignado haja sido na, haja sido na Terra. Ou seja, eu vou, a gente brinca às vezes, né? Nossa, eu tô pagando tudo que eu preciso pagar. Mas eu preciso pagar com, sem reclamação, né? Uh, então, eu sei que eu vou ter uma recompensa porque o que eu estou plantando aqui eu vou colher, ou nessa existência ou numa próxima a certeza de que abreviando seus dias chega precisamente a resultado oposto ao que se esperava que se liberta de um mal para incorrer num mal pior mais longo e mais terrível que se engana imaginando que como matar-se vai mais depressa para o céu que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. A gente já viu vários filmes né, que abordam essa questão do, do suicídio, mas eu gostaria de deixar um aqui que não é bem assim... Não tem uma cena, uma tentativa de suicídio, né? Que é um ninho para dois. Uh, que é um filme, assim, maravilhoso, que mostra como a gente pode encontrar dentro da gente forças para a gente superar as dificuldades. É a história de uma, um casal, a criança é pequenininha, ela, ela tem uma doença e ela morre dormindo e os pais, o pai se cobra e a mãe tenta levantar a poeira e seguir em frente então uh, é um pra gente refletir para quem não assistiu ainda assistindo no final de semana porque ele ele nos mostra acho que vai bem ao encontro disso tudo que a gente está falando aqui mas para encerrar tem um, uma outra coisa né que aqui o, o vivendo o evangelho que eu sempre gosto de citar aqui uh, ele fala do suicídio moral que hum, a gente, né, que a gente continua lendo aqui o Evangelho que nesse, nesses itens 16 e 17, depois fica a lição de casa para vocês, durante a semana, ele fala da questão do suicídio moral. O que vem a ser o suicídio moral toda vez que eu deixo para trás os ensinamentos de Jesus. Eu estou de certa maneira, vamos dizer assim. Uh, cometendo um suicídio, né? Uh, toda vez que eu me distancio do que Jesus falou, eu estou, conforme o texto nos coloca, uh, me suicidando moralmente. E aí ele diz assim: acho que a gente se enquadra em vários itens do que está aqui. Ó. Confiante e egoísta, vencedor e orgulhoso. Seguro e vingativo, capaz e desonesto, inteligente e insensível, culto e hipócrita, poderoso e indigno, influente e corrupto, talentoso e mesquinho, respeitado e indiferente. Quem age assim está distante dos ensinamentos de Jesus e mata em si mesmo as possibilidades do bem. Vivo e bem sucedido para o mundo à sua volta, na verdade, está morto para a realidade do Espírito e sem dúvida alguma comete suicídio moral. Que a gente possa, no transcorrer da nossa existência, Refleti um pouquinho também sobre isso, né? Sobre até que ponto eu me distancio tanto assim do, dos ensinamentos de Jesus, que eu me enquadro nesses aspectos aqui, que eu estou cometendo o suicídio moral. E até que ponto eu posso ajudar o meu irmão ouvindo-o e ajudando no sentido de evitar que ele perceba que ao invés de encontrar a solução para o problema, ele vai encontrar um problema maior ainda. Que a gente possa ter as palavras certas, na hora certa, para aquela pessoa necessitada. Então, uh, que a gente possa, né, quem sabe, fazer a diferença para aquele irmão que nesse momento está passando por uma situação similar, porque o problema não dura para sempre. A, o mal, aquela, aquela dificuldade que a gente está passando, não vai durar para sempre. Vai ter a solução. Para a gente encontrar a solução, a gente precisa se acalmar. Inspirar, expirar e buscar a, a resposta. Que a resposta, às vezes, está na nossa frente. Só que, como eu, eu não consigo enxergar. Então, eu me aproximando de Deus por meio da prece... Certamente eu vou encontrar essa solução e vou encontrar a calma e a serenidade que os olhos de Jesus nos, nos enviam cada vez que a gente idealiza Ele na nossa frente, independente do lugar que a gente Muito obrigado e agradeço. E agora convido a todos, para fecharmos os olhos, vamos inspirando, e expirando... para que a gente possa neste momento... fazer um exercício de doação... vamos... pensar... na flor mais perfumada... numa flor colorida... em nossa mente, em nosso coração... encher esse ambiente desta desta flor, formando um tapete maravilhoso de flores, de cores, de perfumes variados. Tapete esse que exala os sentimentos positivos, os sentimentos de amor e, acima de tudo, os ensinamentos de Jesus. E vamos com eles banhar essa casa, nos banhar levá-los até o nosso lar, enchendo-o dos melhores sentimentos e dos melhores perfumes. Levemos aos nossos locais de trabalho, levemos aos hospitais, aos asilos, aos leprosários, às cadeias... E vamos deixar aquele pai que os nossos irmãos possam levar para aquele irmão que está necessitado nesse momento de um consolo, de um amparo, de um ouvir-se, de um olhar-se para si mesmo. E vamos também permitir que essas cores, que essas flores que transformam o ambiente em beleza, em harmonia, sejam espalhadas pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta, levando calma, levando resignação para todos aqueles que neste momento passam em qualquer tipo de sofrimento, que assim seja, graças a Deus. E muito obrigada pela oportunidade maravilhosa de estar aqui novamente.